Estamos voltando aqui da, da onde a gente parou Na série diga não as tetes quadradas A gente colocou aqui Nosso sanitizador E pelo que a gente viu aqui O controlnet já está habilitando Vamos tirar aqui Esse, esse esgoto antigo E ver aqui, ó, já tem chamado Aqui de, de incêndio Eu acho que eu só tem um corpo de bombeiro de um lado Da cidade Vamos ver aqui a, a densidade eu gosto sempre de utilizar esses cantos aqui pra, pra colocar Que a gente coloca o corpo de bombeiros de uma avenida E depois futuramente a gente bota um carrinho Já virado para outro Fechado ainda Bota o sininho aqui pra deixar o pessoal mais rápido o corpo de bombeiros está lento Atualiza meu filho Pronto, nossa cidade está tomando forma aqui já né? Nosso miolinho aqui já está Desenvolvido. Vamos pegar essa festa de arromba aqui para fazer um dinheirinho extra. Geralmente eu pego essa festa e já coloco alguns carrinhos aqui. Ó, pra tanto melhorar a coleta de lixo. Já quase que gastando o prêmio da, da missão. Né? Eu vou ganhar 20 mil e gastar 15 aqui. <risos> vamos lá a gente ficou de ver o que vai fazer nessa curva aqui, né tem isso o que que a gente tem mais, escola aqui pra a pesquisa que tinha acabado a gente tem que escolher alguma coisa é outra cidade ganhando pelo olho da fundação uma pequena aposta ah, ok vamos lá Botar aqui a pesquisa. Vamos pegar. Acho que eu vou nessa estação mais leve aqui para gente. No futuro problema de trânsito, a gente tentar resolver. Não é o nosso caso ainda, mas é um problema que a gente já sabe que vai ter, né? Melhorar aqui. Botar essa salinha mais. Plaquinha. Um busão a outra escola ali, ó. Tá, não, ainda tá aguentando. Vamos botar mais um busão aqui. Gastar um dinheirinho, né? Deixar os cabos inteligentes. Tcharam. Ah, gente, não atualizou ainda. Educação. Tch, tch, Escola de ensino médio. Vamos ver aqui o que, é que a gente faz com ela. Não, não queria colocar isso aqui, não. Não, não, não. não fiz avenida. É... Vou botar logo aqui. Isso. Para de encher o saco. Fazer logo essa avenida Porque daqui a pouco a gente Tiver que destruir alguma coisa Destrói logo agora Não vai ficar me pentelhando depois Difícil abandonado Tem uma casinha ali só Esse, esse grande aqui Tirar essa medida e tirar de largura de 2 aqui Porque tem a prefeitura Eu não sei nem desse, acho que desse lado aqui Não vai dar nem para colocar o O módulo da prefeitura A gente vai colocar tudo atrás do lado direito Essas medidas aqui não tem jeito É no teste mesmo Oita, Não tem jeito Tem santo para esse aqui não Tem santo para acertar essa aqui de primeira não, pessoal Vamos ver se aqui agora dá, Agora foi ó. Não vou nem apertar muito esse espacinho Porque é, perde muito tempo por uma besteira Vou deixar isso aqui mesmo Vamos ajustar essa curva Que a gente pode fazer aqui ó, A escola ensino médio Opa, pertinho, ó, certinho vai perder ali, aquele modo lá atrás, mas a gente pode botar lateral ou então em cima. Mas agora é o dinheiro que não dá. <risos> Ai, oh vida Pelo menos a gente já definiu aqui mais ou menos a medida da nossa curva aqui. Ó. Já terminou aqui o oh, MagLive, foi rápido. Vamos de nível 2. Abrir mais pesquisas. Hum, hum, hum. Busão, busão, busão. Maglev tá aqui já. Falta trabalhadores. Vamos povoar isso aqui. O que é que dá pra fazer aqui? A medida aqui, pronto. Trazer é o pessoal de classe mais baixa para trabalhar. Espera de aqui dentro aqui. Missãozinha que já foi: 10 milzinho Acho que agora dá para construir escola. A do lixo ainda não liberou. Ah, é 25 mil ainda. Vou ficar com 10 mil dela de lucro. Hum. Terminar logo isso aqui. Muito cuidado nesse cruzamento. Que às vezes a, o grid puxa um pouquinho. Ele, mas aqui acho que ficou certinho. Retornar logo essa. Muitas mortes. Eu, hein? Vamos aqui terminar esse, essa curva logo. Às vezes por uma besteirinha dessa aqui. Ó, mas é estética, né? A gente quer fazer a cidade bonita. Então vamos arrumar os detalhezinhos lá dinheiro tá aqui que mais leve que o trem a gente quer puxar aqui por baixo mas eu acho que ainda não é a hora completou a festa mais um dinheirinho e vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora classe média faltando aqui eu botei os os jardins ele já deu uma subida para alta pulou a média Vamos tentar povoar essa aqui mais e botar um jardinzinho de média aqui, né? Para ver se a gente dá uma melhorada nessa galera. Essa medida lateral é meio complicada a gente conseguir. Então, aqui é no meio que no chute mesmo. Mas a, a vertical esse jardim aqui funciona perfeitamente. Vamos ver que um prédio não vai ficar impedido pelo outro de crescer na vertical. Na horizontal, às vezes acontece, você tem que detonar um parque de um lugar, passar para outro. Aí um prédio reclama que a, o valor da terra caiu já abandona. É coisa do dia a dia, não tem onde correr não. Essa escola aqui agora acho que vai certinho, olha lá. Puxa, um só vai ficar a parte de trás comprometida. Mas aí, como eu falei, a gente bota pra cima e pros lados. Um pontinho de buis aqui pra galera. Oh, muita, uma morte por dia O, o outro estava dizendo que abandonou a cidade por causa de muitas mortes tá tudo tranquilo e calmo Angelo, hein? Ok, escola de ensino médio, escola normal, curva feita O que é que falta aqui que quero para a gente fazer Tem ali mega, Pedindo mega torre já Menino apressado. Vamos lá, deixa aqui. Você gasta cento e poucos mil ganha 80, né? O investimento é bom. <risos> não deixa de ser legal. Assim, meu Deus, é insuficiente. Muita calma nessa hora. Tem que ver a posição aqui. Porque esse quadrado não foi feito com essa medida, cara. Deixa eu ter que ver de que lado coloca ele ah, ainda Ah sim, aqui é coisa boa Vamos tacar fogo na cidade aqui e vamos deixar um dinheirinho pra você Aí A gente vai aqui agora e já bota Uns carrinhos de é, Aqui de bombeiro pra evitar problema Não, Cadê o do outro lado aqui Coloca um outro aqui também Agora já na avenida de Assim você tem um carro saindo pra cada lado. Já acendeu ali. Ó. O bicho tá pegando. Tchau, tudo acontecendo. Escola de ensino médio, vamos botar logo ginásio aqui também. Salinha, ginásio, A plaquinha tem que ter, bandeirinha. Tchê, tchê, tchê. Ó, o nível de instrução aqui da galera, até que tá. O nível de tecnologia tá legal. Precisa melhorar o nível de, de instrução mesmo. Então, escolhe pra. Vamos valorizar essa área uhum, uhum. Cidadezinha pra cada ainda E os fogos estão comendo no centro Saúde, uma morte por dia 6 de 18 Vamos dar uma Expandida aqui Vou botar aqui mais uma Pro outro lado, oh merda! peraí, o pior que eu nem fiz a avenida. Né? Acabar tendo que detonar essa Essa ambulância. Que porcaria! Ah, deixa aí por enquanto. Fica aí, saco. Acontece dessas, né? Rapaz, já festa esses caras né? e toma-lhe fogos, Pelo menos aqui não tacou fogo. Ah, não tacou sim. Já ia falar que não tacou fogo o uh, que é isso aqui, população? Crime demais? Que é isso, rapaz? Falta trabalhadores. Onde é que a gente vai botar gente aqui nesse negócio? Hum. Aqui, aqui, aqui, aqui tem essa divisão de indústria uhum, uhum, Patrulhamento Bota uns carrinhos de polícia Bota os caras para trabalhar A bandeirinha não deu para colocar isso rapaz, Não tem bandeirinha Os ladrão estão tão achando que estão em casa é, Aqui está pesquisando ainda Nível 2 Tudo ok os aqui já subiram, subiu média, né? alinhamento... Uhum. E já foi... Esse pessoal aqui já tá chegando, sabendo que vai ser desabrigado quando precisar melhorar a escola Tá um pouquinho de comércio de baixa aqui, mas se bem que nem vai ser baixa aqui, vai ser, vai ser média mesmo. Uhum. Lixo cheio, aceleradorzinho aqui. Depois eu quero testar o tal do depurador de lixo, né? Ver com, qual o ganho dele aí. Eu ainda não usei ele na expansão. Essa, essa ferramenta da expansão nova Deve valer a pena Tem que tirar essa Porcaria dessa ambulância daqui Tirar, isso aqui foi incêndio ó. Foi a farra dos caras Tirar logo essa avenida Colocar uma avenida de verdade aqui uh, Porcaria ah, jesus quem dos dois vai sambar esse caminhão aqui também vai ter que voar que porcaria mas também não vai <risos> vou ter que detonar Boa, Aí pessoal, esses aí são ossos do ofício Tem jeito não, gastar um dinheirinho aqui bom Ah, ah agora foi ah, Porcaria O hospital do lado não, Vou botar mais pra cá Como que valoriza a área aqui E faz a divisão aqui da zona com a comercial e residencial e os bomberíveis, bombeiros, colar aqui que eu jogo a, a, as adições ali do sanitizador. Eu jogo para o outro lado. Já jogo meu carrinho na outra pista. Não dá, não? Essa grana tá curta. Vai, um abandonado ali. Uhum. GDDD, vamos ver o que, é que a gente faz aqui agora. Hum. Bora, Dindin. -din. Essa rotatividade essa área, eu acho que eu subi ela rápido demais com esses jardins. Vamos fazer logo essa medida aqui. Vai ter que ser dois também para pular essa fundação. Pela medida da fundação também, né? Deu para acertar nessa. logo aqui fazer esses contornos aqui pra ficar certinho uhum, hum, hum. Hum. aperta mais um aqui tá, beleza uh, Acho que impressão. Uhum. Puxa aqui, é, mas não vai dar para fazer no mesmo esquema essa aqui não. Tem que fazer um uma curva meio que manual aqui mesmo. Análogo esse pessoal que abandonou aqui Usar minha base aqui para a curva não interferir na, na construção aqui de baixo Aqui a gente traça uma linha e vai ah, Tirar isso aqui logo para não ficar pentelhando a gente vai passar a estrada aqui acima do jardim E aí faz a, as curvas laterais Encontrando com a rua que a gente fez aqui Puxou Puxou puxo, Pronto Essa aqui passa reto Passou Pronto a arestar aqui agora Tchau. E arredondar as curvas Arredondar Aqui Arredondar outro ali agora Sei que eu tiro dois Mas aqui acho que tem que ser três Ficou belezinha Pena, é, né? pena é, né? Como vocês veem o grid ali no meio Mostra que a gente está dividindo ela aí Para eles fica um pouquinho errado Porque no meio tem uma, uma avenida e aqui uma rua Então ele não faz a proporção correta Mas no final das contas dá tudo certo Prontinho, mais uma zona residencial aqui É pessoal, acho que esse vídeo 3 A gente já avançou aqui um bocadinho, né? Acho que eu vou ficando por aqui é, Vamos ver aí Mas se a gente chegar aí aos 50 views nesse vídeo Eu sigo com a série Se não, a gente vai finalizando aqui Já deu para ter uma base aí né Do, que, do que, é que é a estrutura da cidade Então se o pessoal gostar Chegar aos 50 views, a gente continua Se não, a gente para a série por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou aí pessoal, força nerd neles